para você, está começando mais uma edição do Boletim Cultural aqui na TV SB Notícias. Já deixe o seu like, o seu amém, curta, compartilhe e seja muito feliz. Quero começar o programa de hoje, como sempre, agradecendo o apoio de farmácia Big Forte Prata 1 no mercado há mais de 40 anos, é, há mais de 40 anos, cuidando da saúde, do bem-estar. De toda a nossa família, né? Daqui a pouquinho eu falo um pouco mais, porque vamos começar logo com a programação musical. Então, diretor, roda a vinha da vai! Começando com o Bar Santo Canto em Santa Bárbara do Oeste, onde hoje, sexta-feira, tem o Fernando Lões e Matheus mandando o melhor do sertanejo para você lá no Bar Santo Canto, que fica na rua 13 de maio, número 963, no centro de Santa Bárbara do Oeste. E também tem uma sexta-feira animada no Pier 53, é, o Pier 53, onde nesta sexta-feira tem o pop rock da banda Artéria Rock, mandando o melhor do rock, o melhor do pop rock para você lá no Pier 53 a partir das 8 horas da noite. E hoje, sexta-feira, tem happy hour, que beleza, hein? Lá no Pier 53. Domingão, Domingão tem música também. E tem com esse fofo gostoso aqui que nos fala e acima de tudo modesto Marcos Estevam no Domingão. A partir das 13h30, uma e meia no Pier 53, mandando o melhor do pop rock e MPB para vocês. O Pier 53 que fica na Avenida José Ferreira Coelho, número 86, na Praia dos namorados em Americana. Vamos agora para Cervejaria Três Américas. Bora, Cervejaria Três Américas. Hoje tem quem? Continuando, tem esse fofo, gostoso, romântico e, acima de tudo, modesto. Marcos Estevam estará na Cervejaria Três Américas a partir das 8 horas da noite mandando o melhor do rock, pop, rock, MPB para vocês lá no Três Américas Cervejaria Cerveja Artesanal. Já amanhã, sabadão, tem Rodrigo de Marco também na Cervejaria Três Américas mandando o melhor do pop rock, do rock pra vocês. Tanto o show de amanhã quanto o de hoje, começam sempre às sete e meia da noite. A cervejaria Três Américas, que fica na Avenida Santa Bárbara, número 1205, em Santa Bárbara do Oeste, fica nas dependências do antigo Vic Center, o atual Vila Multimol. Beleza? Vamos agora ao Espetos e Cia. A programação também muito boa. O Espetos e Cia é um lugar gostoso, né? onde você curte com toda a sua família, com os amigos também. Brinquedoteca, deliciosas porções e chope geladérrimo. Hoje, sexta-feira, o último dia do mês de março, né? tem Danilo Giroto mandando o melhor. Da MPB, Samba, Pagode, Sertanejo para vocês lá no Espetos e Cia. Já amanhã, sabadão, tem Gabriel Matos mandando o melhor, o melhor do sertanejo para vocês lá no Espetos Ecia, que fica na Avenida Padre Oswaldo Vieira de Andrade, número 1007, no Jardim Terra América, em Americana. Beleza? Vamos agora ao Casa Bier que fica na Avenida Brasil, em Americana. Hoje, sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, tem o Tênis Cavalcante, né? Mandando o melhor do sertanejo para vocês lá no Casabir. Já amanhã, sabadão, tem pagode, tem o Grupo Badaue lá no Casabir A partir das 8 horas da noite é o dia da mentira, mas é verdade essa informação, o Grupo Badauê lá no Casabir. E no domingão, encerrando o final de semana musical do Casabir, tem Ricardo Paparotti lá no Casabir, né? Mandando o melhor do, o melhor do sertanejo para vocês. O Casabir que fica na Avenida Brasil, número 368, hein? americana. Beleza? Dado o recado, vamos continuar, continuar em americana, mas agora no Deluca, Deluca Putquim, onde amanhã amanhã tem Guaíra e Guaíba, mandando o melhor do sertanejo para você neste sábado gostoso no Deluca. O Deluca que fica na rua 10, número 2325, na Vila Cordenunce, em americana. Beleza? Dado o recado sobre o Deluca, vamos agora até a Sumaré, no O Nosso Bar, onde nesta sexta-feira, sexta-feira de pop rock, né? No Nosso Bar tem Fran Azalim mandando o melhor do rock e do pop rock para você no O Nosso Bar. Aí, ó, a imagem da Fran Azalim arrasa nos locais, né? Já amanhã, sapadão tem sertanejo sertanejo com o Tom Barbosa, Tom Barbosa aí, ó, que charmoso rapaz aí, Tom Barbosa, ó, o nosso bar que fica na Avenida 7 de Setembro, número 955, na Vila Menuso, em Sumaré, beleza? Dado o recado, tem mais sertanejo pra você que curte, hein, um pouquinho mais longe agora, Norton, mas na nossa região, Norton Costa... Onde tem Norton Costa no Espetinho Vilazenha? É hoje, dia 31, lá em Nova Odessa. O Espetinho Vilazenha que fica na Avenida Antônio Rodrigues Azenha, número 229 na Vilazenha, em Nova Odessa. Amanhã tem mais Norton Costa em Campinas, lá no Gordão Lanches. Aí, ó. Ó, oh, o Norton gosta, mandando o melhor do sertanejo pra você, meu gordão. Lanches que fica na Avenida Brasil, em Campinas, beleza? E encerrando a programação musical de hoje do Boletim Cultural, lembrando que tem mais sempre lá no Instagram do Boletim Cultural, que é arroba Cultural. se você não segue, tá na hora de deixar lá o seu like e passar a seguir o Boletim Cultural também no Instagram. A última informação musical de hoje é o Elton Vieira, que estará no Torre 23, em Sumaré que fica na Avenida Rebouças, número 295, no centro de Sumaré. Elton Vieira sempre mandando o melhor também do sertanejo para você, beleza? Essas as informações musicais deste final de semana, lembrando mais uma vez que tem muito mais lá no Instagram do Boletim Cultural. Antes do cinema, eu quero dar aquele recado especial para você que foi ao médico, ele receitou o um medicamento, seja ele manipulado ou não, o importante é você contar com uma farmácia séria, né, de credibilidade. E essa farmácia é a farmácia Big Forte Prata 1 no mercado desde 1982. É a família do seu Luiz Osvaldo Moreira cuidando de toda a nossa família. Farmácia de manipulação, farmácia completa aí com linha de cosméticos perfumaria, a linha de bebês aí, chupeta, mamadeira, chuquinha, tem condicionadores, shampoos infantis também, fraldas, as mais variadas marcas, lenços umedecidos sempre, sempre com preços imperdíveis também. Tem o um telefone aí na tela para você entrar em contato, eles entregam medicamento na sua casa, no seu trabalho com muito conforto, com muita comodidade, consulte a taxa de entrega aí. Fica na Avenida da Indústria. Número 650, no Jardim Pérola, em Santa Bárbara do Oeste. Um abraço para toda a equipe da farmácia Big Forte Pratão. Vamos agora, então, à programação do cinema. Então, diretor, roda a vinheta, por favor, vai lá. Nas telas do Movecom do Tivoli Shopping, continua em cartaz Shazam, Fúria dos Deuses. Sinto uma fraude. Pânico 6. Amber. John Wick 4 Baba Yaga também continua em cartaz no MovieCon. E tem as estreias de e Dungeons e Dragons, honra, honra entre rebeldes. rebeldes. É certo ter inimigos. E às vezes esses inimigos vêm em busca de vingança. O urso do pó branco Pete, temos <fixos> que ir. E Demon Slayer <fixos> to the World's Minute Village. <fixos> Muito bem, essa é a programação do Movicom do Tivoli Shopping. Curta, compartilha esse vídeo aí, porque chegamos ao final de mais uma edição do Boletim Cultural. Eu espero você no próximo programa e no Instagram também. Lembrando, arroba Boletim Cultural. Meus amores, eu fico por aqui. Um forte abraço, valeu e tchau, tchau!